Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai nos assistir depois, né? Porque vamos ficar lá no, no YouTube, você pode assistir a gente a hora que quiser. Hoje vamos tratar de tema muito interessante, né? Que Dá a impressão de ter uma briga aí entre o Congresso e o Executivo em torno do fundo eleitoral e do fundo partidário. Né? Dinheiro público que financia os partidos políticos e financia as eleições. Continue apoiando a gente. Nós precisamos do seu apoio para continuar com essa mídia independente. Não é que que depende de você. É, depende de você, né? unicamente de você. Por isso, nós estamos com uma campanha, né? através do Catarse, você contribui com aquilo que couber no seu bolso. Mas contribua mesmo que seja pequeninho, contribua todo mês. Que é para poder manter as despesas que a gente tem para fazer um bom jornalismo. Então, pessoal, vocês vejam que é, é para manter a cabeça da gente confusa, né? Tanta coisa aí que chega a, a, a ter realmente confusão, e é, é, é, isso faz parte. surja a uh, por por conta dessa discussão sobre o, o Fundo Eleitoral, né? o, o Congresso queria ah, que o Fundo Eleitoral e o Fundo Partidário pudesse receber dinheiro indistintamente né, de empresários, né, pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Você, milionário, né, vai lá e, e contribui com o seu dinheiro, para sustentar o processo eleitoral. E os caras fazem uma farra, né? porque como o dinheiro pode ir tanto para o fundo partidário como para o fundo eleitoral, é, eles usam tanto numa coisa como no outra. É, usam dinheiro para passagem de avião, para pagar passagem para os amigos irem votar, o, o, enfim, é uma farra. O presidente vetou um montão de, de coisa desse, desse projeto. Mas veio a baila essa questão da Caixa 2, né? Então aparece aí o que estão chamando o Laranjal de Minas Gerais, né? o, o, o PSL de Minas Gerais. E lançou um monte de candidatos fantasmas, né? mulheres, por exemplo, que tem que ter uma cota de candidatas, né? Eles puseram lá o nome de umas tantas mulheres, né? o nome de umas tantas mulheres e... que, não, na verdade, elas não eram candidatas e não fizeram campanha. O dinheiro para essa campanha, em vez de ser usado lá na campanha de Minas Gerais, foi para a campanha presidencial para é, eleger essa coisa, aqui, esse governo de ocupação que nós temos aí. E, e elegeram também um, um, um deputado que é hoje o Ministro de, de Turismo do, do Governo de Ocupação. Né? Veja, é... o que, que vai acontecer? O Marcelo Álvaro Antônio, né? que é o Ministro de, de Turismo. O cara é um malandro, entende? Fizeram... Usaram o dinheiro do, do, das candidatas e candidatos que na realidade não eram candidatos, eles só constavam da lista. Prendendo tá essa canalha para ganhar dinheiro, fácil. É assim que se forma a, a, a, as bancadas. Né? A pior congresso, pior congresso da nossa história. Pior congresso da nossa história. É pior que o baixo clero que nós tínhamos na legislatura passada, é esse atual congresso. É totalmente antipovo, totalmente a favor desse governo de ocupação né? e do capital financeiro que, no fim e ao cabo, é quem realmente manda nesse país Financeiro, a ditadura do pensamento único. Essa questão do, do Caixa 2, do laranjal aí, de o que, que vai acontecer? Eu disse aqui para a nossa turma, vai acontecer nada. E, e aí ficou todo mundo bravo comigo, claro, né? Bom, não vai acontecer nada, como não aconteceu nada com a farsa eleitoral que nós tivemos em outubro do, do ano passado. Aquilo foi uma farsa sobre todos os aspectos. O abuso do poder econômico flagrante. E como não houve denúncia nos três, quatro, seis meses de prazo que precisa ter para fazer a denúncia, como não houve denúncia, não aconteceu nada. Então, é, é, esse laranjal aí, que está que sendo denunciado agora, foi crime? Claro que foi crime, mas prescreveu. Ninguém denunciou no tempo hábil. Mas fica, olha, fica a certeza de que foi crime. Não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque não há reação. Aquilo, voltamos então à nossa pregação. Nós temos que sair para a rua, nós temos que exigir o cumprimento das leis, o cumprimento da Constituição. Aí ficaram, ficaram, ficaram aqui, né? ficaram bravos comigo, né? porque eu disse que não vai acontecer nada. Então vai permanecer essa ilegalidade? Olha, vai permanecer sim essa ilegalidade, a não ser que... O povo exige o cumprimento da lei. As coisas estão assim, né? não acontecendo nada por falta de reação. Até, até o Fernando aí, Cardoso, veja você, hein? o príncipe da privataria, o responsável por toda essa maldade que está acontecendo aí, porque foi ele que trouxe esse neoliberalismo para o país. Né? É, ele disse que, puxa vida, aconteceu tanta coisa ruim e ninguém protesta, saiam às ruas e protestem. Aí aparece eh, eh, eh, quem que manda, o, o Fernando Henrique cala a boca, o general Augusto Heleno, aquele que era chefe das forças armadas, comandante nativo e tal, antes das eleições, né, antes de outubro do ano passado, foi ao Supremo Tribunal Federal dizer, se vocês soltarem o Lula, eu fecho vocês. Veja que é toda uma operação de guerra né, para conquistar o poder. E o que nós temos hoje, este governo de ocupação, Vai continuar fazendo todas as maldades do mundo. Vai entregar tudo o que falta entregar ainda das riquezas nacionais. Se não houver protesto. Se calarem a boca, como o Fernando Henrique certamente vai calar a boca. Mandar ele calar a boca, ele vai calar a boca. Vai ficar quietinho no seu canto. Mas você, meu amigo, nós que somos patriotas, nós que somos brasileiros e democratas. Não vamos deixar que a ditadura se imponha. Vamos lutar contra isso. Esse governo de ocupação obedece um comando no exterior. E é contra isso que nós temos que lutar. Por isso que eu digo sempre que a luta é de libertação nacional. Se gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Passe aos seus amigos e eu volto amanhã.